O nosso muito boa noite, bom dia, boa tarde, para si que está a acompanhar o Conversas da Record Digital Angola, um, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, hoje para conversarmos com mais uma individualidade, vamos querer saber ao fundo a história de um rapaz que saiu do interior do país para poder batalhar na vida, estou a falar de Donato Luís, muito boa noite, Dona. Muito boa noite. Boa noite, Ilustre Bambi. Boa noite eh, extensiva a todos os internautas que nos acompanham a partir dessa plataforma digital. Eh, o meu boa noite extensiva a todos. Hoje queremos saber o seu percurso de vida, sua história de vida, para servir de exemplo para a outra juventude que está do outro lado a acompanhar e se calhar de um smartphone que nós estamos aqui à venda. Ok. É Eu... o... Estou disponível, estou aberto, ainda, é, ainda bem que é assim, se é, viram em mim essa, essa, essa disponibilidade no sentido de partilhar aquilo que é mostrou de vida para servir de exemplos para outros, sinto-me lisonjeado e estou aqui para contribuir com o que puder. Conta-nos um pouco da sua infância. É, na verdade eu nasci mesmo no município da Ganda, é, no município Sede, para bem dizer. É, teve tive uma infância normal, como todas as outras. É, fui um rapaz que jogou futebol, um rapaz que foi à igreja, um rapaz que brincou com todos os outros. Pronto, enfim, a minha infância foi uma infância normal, como todas, apesar de ter crescido uma época de conflitos. Pois embora, muitas das vezes, fomos obrigados a se deslocar de um, de um sítio para o outro. Mas, assim, de modo conclusivo, posso dizer que tive uma infância como todas as outras. Uma infância normal. E este percurso da Ganda para Benguela é, a que se deve para alcançar um determinado objetivo? É, pronto, eu saio da Ganda para Benguela como... Na verdade, tenho parentes cá. Certo? Desde pequeno, é, tive essa trajetória de ida e vinda para Benguela, Mas... Eu vim para Benguela para me fixar propriamente por causa de um sonho, um objetivo de vida. Entretanto, foi através desse objetivo, deste sonho, que levou-me a sair do município da Ganda para fixar-me cá, indeterminado do que eu já disse que são os meus objetivos. Desde sempre tive a ideia, desde pequeno, de ser advogado, Entretanto, foi atrás da realização desse sonho que fez com que eu viesse cá, fixasse-me cá em Benguela e assim vou fazendo a minha vida. E conseguiste alcançar este sonho? Pois, consegui. Pensei Advogado? Pois embora foi com, com muito sacrifício, né? foi com muita luta, mas consegui. Eu lembro que na altura, é, quando despertou-me esse, esse sonho, na altura, ainda adolescente no município, entretanto surgiu uma ideia de ir atrás, mas não vinha como, porque naquela altura no município não, não tinha uma faculdade e não tem até hoje, né? e sobretudo um curso de direito, que na altura também não havia até em Benguela. Eu pretendia perseguir esse sonho até onde houvesse. e entretanto surgiu na altura ouvimos por alto que a Universidade de Jean Piaget poderia abrir aqui uma filial e poderia perfeitamente é, lecionar este curso, curso de direito portanto naquela altura é, sem condições né, digamos financeiras para é, realizar esse sonho pronto, fui atrás né, de trabalho lembro que na altura ainda pequeno, ingressei, concorri né, a, a uma vaga na administração municipal, e, no interior do município, e graças a Deus concluí, consegui entrar, só que encontrei uma pequena dificuldade porque achei que poderia ser colocado no município, mas infelizmente não foi assim, Já fui colocado no, numa das comunas portanto fui aí colocado como escritura e vetolografia, então, trabalhei aí durante um tempo, um ano e algum tempo, mas como tinha sempre aquele sonho, né, depois de vir a, a Benguela fazer faculdade, portanto é, lembro que um dia desses um dos colegas informou-me que é, havia, havia sido aberta a inscrição para, para ingresso ministro da educação, portanto como eu estava lá naquela comuna, e não poderia me facilitar é, para vir atrás deste sonho, entretanto concorri para a educação e graças a Deus entrei e pronto, E aí comecei a lecionar mais dentro do município, e pronto, e aí fui lecionando mas sempre com aquela perspectiva de um dia conseguir uma transferência para Benguela, mas como na altura não tinha cumprido com o requisito temporal. Então fiquei. Poxa, tentei que um dia realizar meu sonho. Foi aí que, ainda na perseguição deste sonho, eh, abriu ainda mais um concurso. Outro, concurso. Outro concurso no Ministério do Interior já. Naquela já esperança, ainda? não, lá ainda mesmo, lá ainda? Sim. Já com aquela esperança de, de vir a ser colocado dentro da, da província. Concorremos, fizemos o um agotamento cá em Benguela e felizmente fomos colocados cá. Foi aí que começou a realização deste sonho. Qual foi o primeiro negócio que fizeste? Olha, o é, que é que acontece? Naquela altura, é, dada aquilo que a gente oferia, né? aquilo que a gente oferia, é, e dada a nossa responsabilidade na faculdade, portanto, surgiu esta necessidade de empreender. porque Porque aquilo que a gente oferia não, não cobria com aquilo que eram as nossas obrigações. Entretanto, eu lembro que quando, fizemos a, quando terminamos a recruta, ficamos o período da recruta e mais alguns meses sem, sem salário, sem oferir dinheiro. E quando recebemos a primeira vez, recebemos uma soma mais ou menos a voltar, naquela altura eu considerava voltar, né? recebemos volta de 200 e tal mil e eu pensei, mas como é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu sei que se eu pegar e gastar amanhã vou ter a mesma necessidade. Pronto, foi assim que peguei nesse dinheiro e comecei a empreender. E, ah, lembro que naquela altura eu comecei com uma o meu capital inicial era 50 mil quanzas. Depois, que foi que consegui comprar umas duas caixinhas de saldo arranjei um posto de venda pois arranjei um posto de venda e assim começou a coisa com disciplina, com tempo surgiu a necessidade de abrir um outro posto depois abriu-se outro e assim sucessivamente as coisas foram acontecendo yeah. e para, para os jovens que acompanham o Conversas na Record Digital um, aconselha Alguém que tiver uns 200 e que tiveste na altura em que recebeste um, o primeiro salário no Ministério do Interior, Sim. investir nesta altura ou tem que esperar um pouco mais? Não, na verdade nunca existe uma hora certa para se investir, né? Para hoje é o dia ideal. Mesmo em se tempo se de guerra dá para investir? Não, mesmo em época de guerra, porque... Porque, oh, imaginemos, nós não podemos deixar as coisas para amanhã. Hoje é o dia ideal para a gente perseguir os nossos sonhos. É, é, é na dificuldade que se fazem grandes homens. Tá Portanto, isso deve servir como uma alavanca para os jovens, no sentido de identificar as dificuldades que estão a obter nessa época de pandemia, fazer um estudo de viabilidade e, se calhar, abrir um negócio um, ou um empreender em qualquer área que está a se verificar dificuldade ou escassez nessa época de pandemia, portanto eu não, não sou apologista, nem colho a ideia de que a pandemia esteja atrapalhada, porque o nosso país é vasto, sobretudo a nossa cidade é uma cidade muito fértil há muitas áreas para se investir, eu aconselho aos jovens para perseguirem seus sonhos irem atrás com disciplina rigor e comprometimento eu penso que conseguem é, Conseguem chegar lá. E agora, há uma, há uma outra questão. Um, como jovem, um, hoje advogado e empresário, que país é que sonha futuramente? País. Olha, eu, eu, é engraçado, eu gosto muito do meu país. Eu gosto muito do meu país, gosto de Angola. Mas o que é que, o que, é que falta nestes, nestes momentos? O que é que falta para Angola? E o que é que gostaria que Angola tivesse mais para todos os cidadãos, a nível nacional? Bom, eu penso que o nosso país é um país que está sob, sob desenvolvimento. É? é um país que ainda tem muito por se fazer. Isso é verdade. Carece é, de muitas infraestruturas, né? Estradas, é, hospitais, escolas, com algum rigor e alguma qualidade. Mas, não obstante isso, é o sonho, o meu sonho foi sempre manter-me cá. Eu já viajei em determinados países é, do mundo, gostei da realidade, que lá, que lá verifiquei. É bom, é positivo, é... mas o meu sonho é estar em Angola. Eu gosto desse clima daqui, o povo aqui é caloroso. É... E, portanto, eu não pretendo sair de Angola. Penso um dia sair, né? vou saindo para férias, turismo, enfim mas passar aqui de forma definitiva não não ok agora uma outra questão que nós queremos colocar é a gestão dos, dos negócios versus família e advogacia como é que tem sabido gerir isto na verdade sou isso... a família onde é que fica na verdade sou é um verdadeiro calcanhar de aqueles né mas penso que o importante aqui é conciliar. É, o importante tem que aconselhar, porque a minha família percebe, conhece os meus passos, eles, eles veem o que acontece na minha vida, e os negócios hoje em dia não tem a necessidade de a gente estar lá 100%, porque temos tecnologia, temos hardware, temos softwares para gerir e acompanhar, e sobretudo temos pessoas competentes, né? temos, é, eu trabalho sempre em equipas, não tenho a necessidade de estar aqui o tempo integral. Tem pessoas que trabalham comigo, são bastante competentes também e têm ajudado. Portanto, estamos, tenho tentado conciliar as coisas. Gente. E agora, qual, qual tem sido a relação aqui com os funcionários? A relação é boa. A relação é boa. Tem, tem um funcionários que têm um humor lá acima da média. São pessoas bastante profissionais, pessoas que sabem lidar, sabem... Exatamente separar as coisas, né? separar o trigo do joio, e isso tem facilitado. Se não, a nossa colação é ótima, a não ser que tenha opinião em contrário, mas eu acho que sim. <risos> eu penso que sim. Já. Ok. Agora, nós estamos no jogo de, de uh, algumas palavras para poder comentar. A primeira palavra é o amor. Bom, o amor é tudo, né? O amor é o pilar que sustenta uma determinada sociedade. O amor é, é aquele calor, o amor é fraternidade, o amor é tudo. Para mim, a palavra para definir o amor é essa: tudo. Uma outra palavra que tem a ver com os negócios: dinheiro. É, pois, dinheiro é, é o mal necessário, né? Uma faca de dois gumes, como você disse. Pois é, porque a gente quando começa a ter dinheiro, se não tiver caráter não teve personalidade, então nos perdemos, entretanto, mas também é um, é, é, um, é um meio segundo o qual as pessoas precisam para subsistir, entretanto, eu defino o dinheiro como um mal necessário. Para um bom empresário, a necessidade de se ter, um, até acima da média, a honestidade. A yeah, honestidade é um, é um adjetivo que eu carrego sempre comigo. É, eu acho que sem isso as coisas não andam, é necessário que as pessoas sejam honestas em todas as vertentes das suas vidas, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, né? é, a nível familiar e outros setores que obrigam, porque sem honestidade as coisas não andam, porque você hoje pode, é, é aquilo que tem sido dito, né? a, a verdade sempre aparece, Entretanto, mais vale eu é hoje ser real contigo e as coisas continuarem a bom prazo. Então, defendo que é necessário nas relações humanas haver necessidade. Agora, uma outra, uma outra terminologia que está muito ligada a uma das tuas áreas de atuação, que é a advogacia. Sim. Injustiça. Ah, injustiça. Injustiça, eu diria que injustiça é quando não há justiça. pois. É, quando não se dá a outra mulher é devido aí estamos esperando uma injustiça entretanto, eu sou apologista que as pessoas devem ser justas devem é, é, honrar com os seus compromissos respeitar as normas respeitar é, os seus limites só assim é que vai se obter uma harmonia social pois. outra palavra, negócio ah. negócio na verdade negócio é uma maneira que as pessoas que há uma das maneiras que há honestas, né, de, de conseguirmos alcançar os nossos objetivos no âmbito econômico. Portanto, não obstante as mais práticas, quando nós pretendemos crescer, sobretudo na área financeira, um dos ramos essenciais é o negócio. O negócio, na verdade, é empreender, é inovar, é buscar Coisas que as pessoas não fizeram, no sentido de você trazer alguma novidade com isso, obter algum rendimento. E sobretudo para capitalizar, mais é, menos financeiro, que era uma estabilidade econômica. E um dos melhores negócios na vida de qualquer homem é a família. A família, a família é o pilar, de facto. A família é o pilar que sustenta qualquer é, sociedade, qualquer lar, porque é na família onde nós conseguimos é, obter os primeiros valores de vida. É lá onde a gente busca a primeira educação. Porque se hoje nós estamos educados, é porque alguém esteve atrás disso. E, portanto, família para mim é um núcleo. Família é tudo. Porque sem família eu penso que não tem lógica de, de sermos o que somos. Você imagina, você pode ser uma pessoa, é, um bilionário, por exemplo. Mas, sem família, penso que não terá lógica alguma de, de usufruir ou desfrutar desse dinheiro. Portanto, para mim, a família é tudo. Família é o núcleo família é a base, família é o pilar que sustenta uma determinada sociedade. Pois. Benguela. Benguela é a cidade que me proporcionou é, esse crescimento todo. Benguela é, é a cidade que eu amo muito. Para mim, é uma das melhores cidades do nosso país é a cidade prontos, a cidade das Acácias Rubras, a única coisa que posso dizer de Benguela é uma maravilha já para terminar e já agora qual é o conselho que deixa para a juventude que está a nos acompanhar a esta altura é, o conselho que eu deixo é que a juventude eu também sou jovem né? não, desistam, não desistam é importante que nós persigamos o nosso sonho com bravura, com determinação, com disciplina e, sobretudo, com muita responsabilidade. Vão atrás para aqueles empreendedores empreendam com toda a garra, com toda a força. E uma das dicas que eu deixo aqui hoje para os empreendedores, porque eu vejo muita gente que tem ideias positivas, né? começam e depois ficam pelo meio do caminho. Tem um conselho que eu ouvi do livro de Roberto Kiyosaki, que eu sigo desde, desde, desde o princípio, que é o seguinte, nunca devemos gastar tudo o que ganhamos, é. entretanto esse conselho que eu deixo aos jovens, portanto é, não devemos ser imediatistas, é, é caminhando que se faz o caminho, portanto devagar se chega ao longe. É só com trabalho que a gente vai ao longe. Portanto, trabalhem, trabalhem forte, é, com muita bravura e podem crer que chegam lá. Então, é esse conselho que eu deixo à juventude, que persigam os sonhos, vão atrás, mas que não desistam. Para frente ao caminho. Muito obrigado. Muito obrigado a nós por nos ter recebido. E roubado um pouco do seu tempo. Tá, obrigado eu por terem selecionado. Espero que é, é, a minha história de vida contribua um pouquinho para aquilo que, que são os vossos objetivos. Que consigam ver naquilo que planei aqui algo de importante que possa servir para as vossas vidas. Se não, pronto. Okay. Muito obrigado por esta disponibilidade. Donato Antônio, o menino que saiu da ganda para Benguela para vencer na vida. Hoje, advogado, empresário e um empresário com sucesso. Então não esqueça de colocar um like nas nossas páginas do Facebook, do Instagram, no Twitter também e fazer o gosto que se impõe para todas as nossas páginas. Nós somos a Record Digital Angola e este é o programa Conversas na Record Digital Angola. Um forte abraço. Estamos juntos.